Algumas músicas só para relembrar os bailes aí. no meu canal do Youtube, uhum. que em breve terá uma surpresa aí pra vocês e é isso, vou agradecer a você que já se inscreveu, que já deixou o like e fique aí com o próximo vídeo tchau